Numa semana que a gente teve vários problemas, tanto de machismo quanto de saúde mental, a gente vai fazer mais um vídeo explicando por que é tão difícil ser minoria e gamer. Sou a Júlia. Sou Miki. E esse é o em Cores. Já pedindo pra vocês darem like nesse vídeo, se inscreverem no canal se não é inscrito e apertar o sininho, porque ele é muito importante. É com ele que vocês recebem as notificações quando tem vídeo novo aqui. Vamos lá? Vamos lá! Essa semana teve um problema muito sério com a Gabi, que é uma streamer muito fofinha que fazia stream de games, obviamente, e ela falou alguma coisa há dois anos atrás num momento de extrema raiva depois de ter sido sexualizada. Horrores! E ela está pagando o preço até hoje, depois de ela ter se desculpado. A situação toda começou depois de um tweet dela onde ela explicava sobre exatamente o mundo gamer ser muito problemático, muito nocivo para minorias, principalmente por conta de homens cis brancos. E o que aconteceu? Ela começou a receber uma enxurrada de tweets, tanto com ameaça de morte, assédio e coisas assim ainda piores que, sério. Só meio que mostrou, né? Deixou ainda mais um confirmado. óbvio que estava acontecendo. Como a gente tá numa sociedade e numa comunidade que tem muita coisa a melhorar ainda. E eu acho que muita gente que é nerd, game, geek, ou os três juntos, ou um dos três, acha que sofre muito. E eu entendo, no passado, o... você ser nerd, você ser gamer, era meio você ser perdedor. E é uma coisa muito pesada de se pensar. Mas hoje em dia as coisas não são mais assim. Hoje é bem mais tranquilo, né? Eu acho que Marvel ajudou muito, a acessibilidade de videogames, financeiramente falando que eu digo para algumas pessoas, meio que deixou esse mundo um pouquinho mais acessível, mais fácil de se entender, e esse estigma meio que sumiu. Só que o problema foi que, a partir do momento que o nerd branco cis, hétero, passou a ser aceito pela sociedade, ele achou que ele tinha passe livre do ''Ah, eu meio que sofri a minha vida inteira por causa disso, e agora eu meio que posso desligar qualquer tipo de bom senso com as outras minorias.'' E a gente tem que lembrar que o Brasil, é, as mulheres são as maiores gamers. Sim. É, jogos online e jogos de, de mobile contam, tá? Então, assim, a sua mãe que joga Candy Crush é gamer. E isso é muito verdade, porque a, a gente meio que esquece e acha que só a coisa de console vai ser de videogame. Sendo que às vezes a plataforma móvel consegue muito mais dinheiro em algumas situações do que as mídias de Playstation, de Xbox e Assim. vamos combinar. Plants vs Zombies vende até hoje. Já gastei <risos> um dinheirinho aí com ele. Só que o Instagram, muito falar é como é que a gente ainda está muito longe de ter espaços seguros aos montes para nós minorias. A gente faz aqui o TV em cores, tenta fazer um espaço onde a gente possa receber pessoas como nós, LGBTs, que gostam de jogar, gostam de série, gostam de filmes, só que ainda tá escasso, ainda precisa mais, o YouTube, qualquer tipo de plataforma rede social precisa ser mais populada, a gente tem que colocar a nossa cara ali. Não só mais populada, a menina tava lá fazendo o trabalho dela, na boa, e aí quando ela tava sofrendo vários tipos de ameaça e de sexualização, hipersexualização e assédio Num momento de raiva, ela perdeu tudo E ela ainda pediu desculpa, sabe? O qual, qual é o limite que a gente tem que segurar a onda, sabe? E o que que acontece quando a gente não segura mais? Porque a gente perde muito quando a gente não faz isso. A gente fala toda hora que a gente pensa muito no nosso próprio conteúdo. A gente pensa muito em como a gente vai trabalhar certas coisas. Porque a gente sabe que é muito mais difícil pra gente cometer erros. Sim, cometer enquanto minoria. E a gente sempre tem que deixar claro que minorias, cada um tem as suas questões. A gente não pode ficar tentando fazer a Olimpíada, que uma sobra mais que o outro. Cada um tem suas questões, são questões individuais. Questões individuais são sociais. E aí a gente cai um pouquinho no que a gente queria falar mais cedo, que é sobre a saúde mental, porque isso afeta muito a nossa vida. A gente teve uma bad essa semana, né? A gente teve um youtuber americano, negro, que na mesma semana onde ele fez um vídeo falando sobre saúde mental, ele cometou suicídio. E a gente vê como é que é sintomático isso. A gente tenta criar um espaço que funcione, que seja bom pra gente, mas tem tantas desavenças, tem tantas coisas vindo de fora, tentando fazer a gente não existir, que... Cara, é difícil de é aguentar. É difícil, é difícil, e assim, a gente vê muita gente passando por isso e a gente sempre fala, não, não façam, sabe? Procura outra pessoa, procura ajuda, a gente tá aqui, sabe? É, eu já fiz amizades muito bonitas por causa do TV em cores, eu tenho carinhos por pessoas muito, muito distantes de mim, que eu vejo uma vez na vida até na morte, porque a gente tem que cuidar da nossa própria saúde. E, às vezes, a gente só tem a gente. Às vezes, a gente não pode contar com a nossa família. A gente não pode contar pros nossos amigos. Porque você não sabe o quão tóxico é o seu próprio ambiente. Eu tenho amigos que não podem contar pra própria família. A gente tem vários amigos que já sofreram A gente não... tem alguns inscritos aqui. A gente né? tem alguns inscritos que mandam mensagem pra gente. E a gente faz o que a gente pode. Porque é isso todo mundo um segura a mão de todo mundo, mas ao mesmo tempo não dá pra você destruir a sua própria saúde. A internet é uma coisa que traz, eu acho, que umas coisas maravilhosas. A gente consegue conhecer pessoas como a gente, a gente consegue ver que a gente não tá sozinho. E uma coisa que a gente sempre fala é que a internet é terra de ninguém, né? E a gente quer que isso mude, tem algumas iniciativas pra isso mudar, mas o caso, dessa menina prova que essas iniciativas, às vezes, não chegam onde tem que chegar. No caso, ela foi mais penalizada pelo que aconteceu do que apoiada. E uma coisa que a gente tem que salientar muito é como a internet e as pessoas no geral lidam com o erro de uma minoria e um erro de uma pessoa com inúmeros privilégios. As pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas indígenas, asiáticas, qualquer tipo de problemática que é dita, é... chances são perdidas, contratos são quebrados e assim, a vida da pessoa vira o um inferno, enquanto a gente tem várias pessoas com inúmeros privilégios que fazem Inúmeras coisas absurdas. E a vida continua como se nada tivesse acontecido. É insuportável. Porque isso é um desgaste diário. A gente não faz isso só no TV em cores, A gente faz isso na sua própria vida. Porque a gente tem que tomar sempre cuidado com o que a gente fala. Porque tudo que a gente fala é sempre quantificado. E existem consequências pelo simples fato da gente ser. Aqui mesmo no canal a gente já teve vários comentários homofóbicos. Machistas. É alguém chegando e falando pra Júlia que ela não pode ser gamer. Ou eu que não entendo de alguma coisa só porque eu sou gay. Então assim... É, quando a gente passa a ter problemas só por existir, a gente tem que pensar muito sobre o que, que a gente vai falar, sobre como a gente vai falar, porque qualquer errinho vão prejudicar a gente. Então assim, apoie as pessoas que vocês acreditam que fazem um trabalho legal, apoie as pessoas até que você não acredita que fazem um trabalho tão legal, mas que fazem a diferença em algum lugar. Entendam que o trabalho que essa pessoa tá fazendo, ele não é só o que você tá vendo, tem todo um trabalho por trás, e às vezes é muito difícil. Esse trabalho todo a gente tenta exatamente colocar na sociedade, porque quando a gente fica falando só de youtuber ou de Twitter, fica parecendo um pouquinho superficial. Mas ainda assim, a internet hoje é uma realidade, ela é um espaço que é utilizado, é um espaço social. Então a gente tem que pensar o que a gente está falando e a gente tem que lutar para as coisas certas acontecerem aqui dentro. Então acho que é isso, gente. A gente queria saber de vocês o que, é que vocês estão achando desses absurdos todos que andam acontecendo, principalmente nessa semana. E também comenta alguém que você admira aqui. De verdade, bosta, marca um usuário que você acha que é legal Pode ser youtuber, pode não ser Mas vamos espalhar um pouquinho de bom também A gente tá precisando A gente se vê no próximo vídeo, gente Tchau, tchau, tchau. tchau.